Eu votarei não a meio bilhão para as empresas que já são milionárias no transporte público dessa cidade. Nós não vamos passar pano para um serviço de transporte de péssima qualidade. E é um negócio fácil, ganha, ganha. Se presta o serviço, ganha. Se não presta o serviço, também ganha. Quem não ganha? É a população do DF porque não fazem licitação, porque não tem transparência, porque a planilha de lucro dessas empresas milionárias é uma caixa preta. Quem anda de ônibus nessa cidade sabe que o problema é gravíssimo. As pessoas sofrem a masela do transporte público, que não funciona. Sofre porque os ônibus são velhos. Sabe o que essas empresas fazem? Lobby todo ano para adiar a troca da frota, frota de péssima qualidade, horários que não cumpridos, transporte caro. E sabe o que o governo faz? Manda dinheiro e mais dinheiro para essas empresas prestarem um dos piores serviços do Brasil. Eu voto não.